Eu sou o Marcio Koga. Eu sou o Luiz Ronaldo. Luiz, como você prega o Evangelho? Acho que primeiro a gente tem que entender o significado da palavra Evangelho, né? Evangelho significa boas novas. Então tem uma boa notícia. Jesus, quando ele enviou os apóstolos, ele falou indo, ensinando, batizando. O importante é a obediência ao que Jesus ensinou. João Batista ensinou, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então é mude a mente porque o reino de Deus está próximo. Jesus também anunciou logo depois. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, mesmo princípio da mudança de mente. E depois jesus começa a anunciar o reino de deus de cidade em cidade e aí depois tem todo um texto falando de diversas parábolas do reino de deus Então o reino de deus é como uma semente o reino de deus é como a pérola o reino de deus é como um tesouro escondido no campo o reino de deus é como uma rede lançada no mar e jesus continua anunciando o reino de deus em todos os lugares onde ele vai jesus morre ressuscita fica 40 dias na terra ensinando sobre o reino de deus Deus. Ele sobe aos céus e anuncia o reino de Deus. Então, o que é a boa notícia? A boa notícia é o reino de Deus está próximo e a importância é mudança de mente. Tem dois significados nesse anúncio. Um é que o reino está próximo. Dois é, se eu não me arrepender, eu não entro nesse reino. Se eu não mudo a minha mente para um governo que ele é de Deus, eu não consigo entrar nesse governo, não vou ser governado por ele. Então, a gente ouve por aí o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Agora, o reino de Deus é a grande mensagem de Jesus. Dentro do reino de Deus a graça, a misericórdia, a libertação, a salvação, a cura, sim, mas o anúncio é o reino de Deus. E onde que a gente encontra esse Reino de Deus? Jesus fala que o Reino de Deus não vem com visível aparência. O Reino de Deus não está aqui ou ali, mas o Reino de Deus está em nós ou entre nós. O Reino de Deus não está fora. Então o Reino de Deus não está num lugar, o Reino de Deus não está numa pregação. O Reino de Deus não está em Jerusalém, no monte em Samaria. O Reino de Deus não está nos prédios, nos salões. E o Reino de Deus não está nas casas. O Reino de Deus está em nós, em pessoas. Então a gente deve chamar as pessoas para vir em casa, porque ali a gente anuncia o reino de Deus para eles. Jesus ele chamava as pessoas para a casa dele? Não, ele não tinha nenhum de repousar a cabeça. Jesus chamava as pessoas para as sinagogas? Para os prédios religiosos da época? Não, na verdade ele era expulso delas. Ele atraía as pessoas a ele que é o bom pastor. Você não acha que pode ser útil a gente fazer uns panfletos ou uma campanha para adquirir mais membros? Não se aponta para lugares, não somos membros de uma instituição, de uma denominação, somos partes de um corpo só que é Jesus. Sim. Se você pega um panfleto, põe palavras de Jesus e aponta Jesus como pastor, legal. Por quê? Porque eu não estou atraindo ninguém a mim. E eu não estou atraindo ninguém a lugares nenhum. Para eu entrar num governo, um reino diferente, eu tenho que sair do meu. Então de uma forma prática, se eu encontro uma pessoa na rua, e eu sempre desejo de poder ajudar ela a conhecer mais a respeito do reino de Deus. Então ao invés de chamar ela para minha casa, eu devo chamar ela para o reino de Deus. E ao invés de apontar para mim, eu deveria anunciar o nome de Jesus. Certa vez Jesus disse que muitos religiosos atravessam mares para converter um prosélito e o tornam duas vezes mais merecedores do inferno do que a si mesmos. E como é que eu faço para diferenciar o evangelismo do proselitismo? Então, o evangelismo é pregar o reino de Deus, o governo dele e Jesus como pastor. Uma outra coisa também é que Jesus disse que o reino de Deus não tem visível aparência. Então, se alguém te anuncia a algum lugar que tem visível aparência, isso já é uma dica que esse não é o evangelho que Jesus pregou. Bom, então a gente fica por aqui, acompanhe os próximos vídeos. Faça sua inscrição no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!